Pode, comunicar, design, exa de da rainha. Ghost. David Alexandro Guinho, é licenciado em Ciências Políticas pelo... Institut d'Etudes Politiques de Bordeus em Filosofia pela Universidade Paris X, atualmente doutorando em Arte Contemporânea no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, em 2011. Funda com a fotógrafa Patrícia Almeida a editora Ghost para dar corpo a projetos editoriais e eventos programáticos. Enquanto editor, dedica o seu tempo à edição de novas publicações e à celebração de parcerias com coprodutores nacionais e internacionais. Obrigado, boa conferência. Pronto. Uh, eu vou tentar fazer uma apresentação da, da Ghost enquanto editor, enquanto identidade, uh, entidade editorial. E depois vou passar. Uh, a apresentar alguns alguns projetos que nós realizamos um, pronto como o texto estava a dizer agosto foi criada em, em 2011 e uh, foi uh, um, foi uma reunião dos interesses entre dos meus interesses uh, enquanto programador cultural uh, e da Patricia Almeida uh, fotógrafa mas também que foi uh, a professora aqui na, na ISAD e desde 2011 nós publicamos cerca de 25 publicações, participamos em 17 feiras internacionais. As publicações estão distribuídas numa rede de cerca de 30 livrarias especializadas no mundo inteiro, em 18 cidades, três países da Europa, Estados Unidos, Brasil, Coreia do Sul, Japão e, Pronto, estou a fazer uma coisa muito sintética que depois vou, vou explicar melhor o que, é que as origens da, da, da editora e as publicações também uh, estão, uh, integram muitas vezes uh, exposições de livros de artistas e são uh, integram também coleções de um, coleções de, de, de, de arte de instituições nacionais e internacionais o, Pronto, isso é um bocadinho o guia de identidade da, da, da editora. O que vou, vai me interessar agora mais é, o, é apresentar um bocadinho a origem do, de onde vem a editora, de, de quais são as motivações que fazem que nasça a editora. E aqui são basicamente três, quatro fatores que fazem nascer a editora. Há uma primeira... não sei se consegue ler um bocadinho. Um, há uma primeira. O um, um, um, um primeiro fator é uma uma crise, uma espécie de, um espécie de. um questionamento, quer da minha parte, quer da parte da Patrícia, em relação às nossas atividades uh, respectivas. Uh, eu, enquanto programador cultural, uh, ficava cada vez mais interessada, em, em não tanto em apresentar espectáculos, em apresentar os objetos artísticos, mas uh, em. Em mostrar os processos que chegam, que alimentam um trabalho artístico. Ou seja, mais mostrar a investigação artística, dar acesso ao público a essa investigação e não só ao resultado final dessa investigação. Na altura eu trabalhava em Lisboa numa estrutura de programação, organizava muitas residências artísticas e o meu foco foi cada vez mais de tentar entrar numa uma relação mais discursiva com com a apresentação dos espectáculos, com a apresentação de, de objetos artísticos. Do lado da Patrícia, eu acho que também ela estava a ver uma espécie de questionamento em relação à prática da fotografia. Ela não se reconhecia necessariamente em, em no meio fotográfico. Ela estava muito interessada também na na relação que a fotografia tem com assuntos sociais, políticos, ideológicos, ou seja, os vários usos que a fotografia tem, e não sou a parte, digamos, estética da fotografia. Pronto, isso é, em 2011 é um bocadinho o estado do espírito que nós estamos na altura de, de criar a editora, e a nossa, ou seja, cada vez mais estamos interessados em criar ensaios, ensaios visuais, ensaios artísticos e não tanto objetos artísticos. Em 2011 também em Portugal acontece a entrada da Troika, ou seja, há um também um contexto social e político que é bastante forte e importante na origem da, da, da editora. E que tem consequências diretas sobre as nossas condições de trabalho. Uh, uma das condições em relação à Patrícia é o facto do mercado da arte já não estar uh, muito um, em, grande, uh, em grande forma, digamos. está uh, Cada vez menos instituições investem em arte, compram fotografias. Uh, quando se faz uma exposição, há todo um, um gasto em relação à produção de peças que depois não tem uh, saídas, não há compradores, por isso também está-se a questionar um bocadinho a relação com as galerias, a relação com o próprio dispositivo o expositivo, com a, com a exposição. Um, isso é da parte, digamos, de, das nossas condições de trabalho. Em relação a mim, enquanto programador, também existe cada vez mais dificuldade em encontrar fontes de financiamento. Uh, Existem cortes por parte do Estado, para financiar projetos de, de programação. E isso é um bocadinho o que está a acontecer ao nível de macro. Um, pronto. Uma terceira preocupação que acontece também em 2011 nas nossas vidas é o, é o facto, e também acho que a crise tem a ver com isso, a crise social e a crise económica, é a vontade de nós um, nos uh, nós relacionarmos mais com outras pessoas. Ou seja, tentar criar um trabalho mais em coloração e não tanto um trabalho individual. Eu acho que isso também foi uma, uma coisa que, que aconteceu ao nível, a vários níveis uh, na vida artística portuguesa, onde já não havia um espírito de, de competição entre artistas, ou entre estruturas, mas havia mais o, um espírito de troca, um espírito de, de, de, de, de interesses recíproques, de saber como é que os outros faziam, e isso também uh, ajudou bastante. Uh, esta é a tradução do, do que estava antes, desculpa. Uh, isso, essa, essa relação. A dizer, uh, exatamente. A crise ajudou também a pensar de uma forma diferente uh, o fazer da arte. E, no, caso, no nosso caso, também de tentar ir mais por soluções colaborativas e não tanto ficar sozinho no seu canto e produzir as suas peças. Isso, pronto, isto era para ilustrar também a situação de, de crise dos cortes sociais, cortes financeiros. Pronto, isso, A relação com, a, com os outros tem a ver com o próprio nome da ghost, a ghost quer dizer guest and host, um, e a junção dessas duas palavras. Na origem vinha de um programa de residências que eu tinha organizado, onde uh, eu tinha convidado cinco coletivos para apresentar as suas atividades. Eles tinham um espaço de um estúdio uh, à disposição, tinham cinco quartos, tinham uma cozinha, tinham um espaço onde podiam, uh, tinham um orçamento também. E a ideia era esses coletivos invadirem ou ocuparem uma estrutura de forma que eu, enquanto host uh, dessas pessoas, eu passa a ser o guest, porque eu não sabia o que é que eles iam fazer, não sabia o que é que eles iam programar, e de repente havia em si uma relação mais de circularidade entre quem convidava e quem era o hóspede. E essa relação de, digamos, de, de circularidade das relações de, de trabalho, é isso também que uh, guardámos quando montamos a, a editora, ou seja, a nossa ideia quando começamos a pensar na editora foi de uh, trabalhar com outros e que não haja uh, necessariamente uma relação piramidal entre o, o autor, o, o editor, o designer, o investigador, que isso tudo seja mais uh, horizontal e que cada um, uh, com os seus próprios, as suas próprias intervenções, participe da criação do objeto que é o que livro, ou seja, de uma certa forma o artista entrega a matéria prima, o conteúdo e depois o editor com os, as suas os seus colaboradores e com o próprio artista tentamos encontrar uh, uh, formas uma forma possível para dar a esse conteúdo, para fazer que esse conteúdo seja o mais mais potenize, criar mais potencial possível esse conteúdo. Essa forma mais colaborativa também uh, foi o... Nós organizámos uh, cinco encontros. Uh, o primeiro foi em 2011, o último foi em 2015, acho que uh, Também tinha esse espírito de, de partilha, de, de tentar... Uh, conhecer as experiências dos outros. Isso eram três dias de encontros, de debates, de workshops, de fera também de livros. O principal interesse também era o lançamentos de livro e também convidar pessoas a falar da sua própria prática através da edição. Mas aqui era quem estava convidado era um tipo de artistas visuais, fotógrafos, uh, podiam ser designer, um, uh, podia ser um ilustrador, podia ser um colecionador, podia ser, ou seja, havia uma, também uma grande riqueza no, no perfil de, dos convidados. Uh, isso também, na altura, foi importante uh, ouvir o que é que os outros estavam a fazer, ouvir que, como os outros estavam a, a pensar, isso foi também um momento importante na identidade da editora, que não se limita só a fazer livros, mas também a um, tentar criar um discurso sobre, sobre o que é uma publicação, sobre como, como publicar, como, como refletir o ato de, de, de publicar. Uh, pronto, mas isso, isso é o terceiro um, fator, digamos, que é essa vontade de colaborar com outros. Houve um, um quarto fator que tem, tinha a ver mais com a com a atualidade internacional, que estava a acontecer nessa nessa altura, que era a criação cada vez de cada vez mais de feras independentes, de, de edições. Este é o Off-Print Londres, que começou em 2015, mas já a partir de 2007, 2008, começa a haver feras onde é possível encontrar novas editoras. Uh, em Paris, tem a Off-Print Paris, mas também Uh, em Madrid, uh, os livros mutantes, em Berlim, em Bruxelas, uh, em Nova Iorque também, que é mais, mais velho ainda. E aqui to também existe, nessa altura, uh, eu acho, por causa das novas tecnologias ligadas ao digital, à impressão digital, e a reapropriação de técnicas mais, mais antigas, como a fotocópia, o riso, uh, existem pessoas que conseguem publicar livros. Uh, já, não é, já não é tão pesado, já não é tão caro, uh, como era antigamente a gráfica imprimir em offset. É um, é um processo mais leve, mais uh, à mão de, dos artistas, e começa a haver assim uma produção mais importante de, de, de livros. Isso está muito, uh, muito evidente no mercado do, do livro da fotografia, Acho que o elemento uh, uh, criou esse, esse, esse novo movimento em, em direção ao livro de, de fotografia. Tem a ver com a publicação de um livro do, do Martin Parr e do Gary Badger, que é o Photobook History. Uh, foi publicado em 2004. E a partir, e eles apresentam livros da história da fotografia livros de fotografia a história do livro de fotografia e aqui é também de repente toda a gente começa a reconhecer que uh, um livro de fotografia pode ser considerado uma obra de arte pode ser colecionável são objetos de coleção que não são, são assim tão caros como obras de arte uma pintura uma escultura uh, são mais acessíveis também são objetos uh, historicamente muito criativos em termos de design em termos de, de, de, de paginação em termos de formato e começa a ver de repente, também uma certa consciencialização de uma, dessas pequenas editoras em relação ao livro de fotografia, que passou a ser, acho eu, mais estruturado em termos internacionais. Tem uma rede muito expressiva de livrarias, de críticos, de jornais, de residências. De, ou seja, é um, o livro de fotografia, o, nos últimos 10 anos, houve si um grande boom. e Uh, essas esferas também são muito o, o, o reflexo desse, desse boom. Uh, também isso, a aparição, de, a aparição das novas, novas pequenas editoras uh, passa muito para o, uh, contestar um bocadinho o um modelo antigo da editora clássica, uh, que é uma.. que ou seja, as novas editores, de uma certa forma, são, um são editores que muitas vezes estão uh, dirigidas para os próprios artistas. Isso é um bocadinho artist-run space, um bocadinho espécie de equivalente em si que existe. Uh, e que uh, fica muito mais ligeira a gestão de uma editora pequena do que essas editoras melhores que existiam. E que, quando se queria publicar um, um livro, era preciso investir uma uma, uma quantidade bastante importante de, de dinheiro. Com essas novas editores já existe muito mais flexibilidade. Pronto, esse é o contexto no qual a editora aparece. Um, o contexto, eu acho que esse contexto é importante no sentido que deixa marcas, deixa, deixa traços na identidade do, do, do que, é, que é a Ghost. Um, Uh, também em relação ao, ao contexto político de digamos da entrada da Troika em Portugal do, de, do discurso que na altura que não havia alternativa que, do neoliberalismo isso tudo foi uma criou-se si, entre a realidade que nós estávamos a viver e, a, e o discurso que nós estávamos a receber uma espécie de torção que também ajudou acho ajudou a pensar uma, uma, um desfazamento entre o discurso e, e o que é que nós estávamos a viver. Ou seja, aqui também nasceu, por parte da editora de nós, uma vontade de uh, contradizer o discurso uh, ambiente com outro tipo de, de visualidade. E aqui a ideia do ensaio visual, de tentar fazer que a imagem pode uh, pode ser uma forma também de propor uma nova, uma nova forma de se relacionar com a realidade. Foi através dos vários usos que são feitos das imagens. Aqui são alguns estados, por exemplo, de recordes de, de jornais, onde havia essa insistência sobre o medo, sobre a impossibilidade de fazer de outra forma ou seja aqui acho que em termos de, de editores também tentamos uh, descodificar e de expor uh, esse tipo de discurso e, e, e propor um outro discurso visual em termos também de, de, de editores o que é que nós essa ideia do ensaio visual um, um, e dos problemas que nós tínhamos na altura em termos de, de resolver as dúvidas que nós tínhamos em relação às nossas práticas. O que se passou é que deslocámos o foco mais no processo, na investigação, ou seja, a investigação que vai que conduz ao resultado do livro, que é mais importante que o próprio resultado, de certa forma e o que é que vem depois do resultado, o resultado tem que existir na mesma, é importante, mas o que é que vem depois do resultado pode, pode ser também re, reinvestido, retrabalhado re, uh, uh, uh, uh, re de outra forma, e aqui já estamos a pensar em, pode ser trabalhado em forma de vídeo, pode ser uh, trabalhado em forma de, de instalação, pode ser trabalhado em forma de publicação, ou seja, é, uma, é, uma coisa que, é um processo que nunca para e o resultado da publicação é sempre um estado dessa investigação. Nunca é um objeto final ou acabado. Eu acho que a ideia é sempre... Uh, uh, a editor tenta sempre fazer passar essa mensagem do, do, que, que, que as publicações não são um fim, um fim em, si, em si, mas é uma, uma forma um estado de uma investigação. Agora vou apresentar alguns projetos uh, que têm a ver com essa. Okay. Este é um fanzine uh, que foi publicado em 2012. Tem a ver com digamos, o, a ideia da crise, a ideia do, de tentar. Uh, Contrapor um, um discurso ao discurso ambiente. Isso foi feito na altura de uma, de uma, de uma manifestação, uh, no dia 15 de outubro de 2011. Uh, na altura foi uma espécie de unificação de todos os movimentos ocupai ao nível global. Havia os indignados uh, na Espanha, havia o Occupy Wall Street, havia o Occupy uh, em Londres, havia vários movimentos. E o 15 de outubro foi o dia assim, que foi escolhido para ter uma, uma convergência de, de manifestação. Uh, houve uma manifestação então, em Lisboa, onde o Parlamento foi assim, mais ou menos cercado, com pessoas que fizeram assim, a pressa os seus cartazes e que foram manifestar em frente ao Parlamento nunca não foi uma manifestação planeada por pelos sindicatos, foi uma coisa mais espontânea digamos de pessoas uh, e uh, depois o que é que aconteceu no fim da manifestação começaram as pessoas a, a deixar os cartazes ali à volta de, do Parlamento da Assembleia e uh, nós fotografámos esse, os vestígios, digamos, de, da manifestação e todas essas palavras estavam ali instaladas à volta de, do Parlamento, quase à espera que venham os deputados do dia seguinte, estavam ali a, a, num silêncio, havia, de repente, de, depois da multidão, depois do, dos gritos, eram assim os, os vestígios desse, desses gritos. Uh, isso é uma coisa também que na altura pensámos, que era o facto de viver esse, esse período, era importante começar a criar documentos que podiam documentar esse período para o futuro. Ou seja, deixar a ideia mesmo de tentar criar uma arqueologia para o futuro. E isso é um bocadinho o caso. Nós fizemos assim, um despejo de levantamento do que, é que, do que é que existia de cartazes. Isso também foi uma coisa importante, porque quando vamos nas esferas uh, internacionais, na altura ninguém sabia o que, é que se passava em Portugal, uh, e era uma forma também de, de falar com as pessoas sobre, sobre essa política de austeridade, uh, que na altura ninguém tinha consciência. Esse, depois de. com essa com esse fanzine, uh, nós. Fizemos também um cartaz. Um cartaz que vem de, uma, de um objeto que se pode encontrar nas lojas de, de souvenir, em Portugal. E nós pensámos que era um, um, um objeto interessante, porque era um, ao mesmo tempo era um brinquedo, era uma coisinha ofensiva, mas ao mesmo tempo era uma arma, e que era uma espécie de simbologia de Portugal nessa altura, dessa, de uma, uma um chamar a revolta, ao mesmo tempo, Uh, de estar em assim, uma numa coisa um bocadinho uh, sem grande perigo, de uma certa forma. Depois, quando vem a Angela Merkel, a Angela Merkel fez uma visita a Portugal, em assim, si, um uh, e foi só uma noite, e voltou para voltou para a Alemanha no dia seguinte. Nós escolámos uh, os cartazes na, na cidade de Lisboa, e foi assim uma certa. Uma espécie de maneira de fazer o lançamento da, da, da publicação. Esta publicação não tem nome, não está assinada, era é uma coisa mais anonima, mais deixada para as pessoas. Também não tem uma tiragem limitada, é uma coisa ilimitada, quando alguém quer, faz uma, mais um, uns exemplares em casa em casa não, mas faz mais alguns exemplares. Um, e o que eu posso dizer mais? É mais ou menos isso. Depois é isso que eu estava a dizer há pouco. Há pouco. Essa, essa série foi o objeto de uma exposição o uh, um ano passado, na Bienal da Vila Franca de Chira, onde foi exposto em si, foi as, as fotografias foram impressas e coladas em, em placas de madeira e fizemos assim, uma instalação uh, de uma sala com essas cartazes assim, um bocadinho uh, arrumada, como se um, um, fosse um bocadinho um, uma, um monumento com essas coisas deixadas à volta. Este, este cartaz também deu-nos deu uma ideia de, ideia de fazer um. de convidar vários artistas na Europa para criar o seu próprio cartaz. A ideia foi de convidar artistas que eram fotógrafos, designers, performers, artistas visuais. Um, e a ideia era tentar que eles, uh, reunam, que eles uh, proponham o um, um objeto de protesto como havia nos anos 70 uh, canções de protesto nossa ideia foi mais de convidar pessoas para propor o um objeto de protesto cada um desses objetos tem uma história atrás uh, quando, é a apresentação, quando é apresentado em, em exposição existe um, um programa que o descreve a história que se esconde atrás de cada uma dessas imagens. A ideia também era expor esse projeto e foi exposto em várias cidades, em Atenas, Paris, Bruxelas, Berlim, Lisboa, em várias cidades, em França, em Portugal. E a ideia era sempre, se havia uma estrutura interessada, nós enrolávamos os 21 cartazes dentro de um tubo e enviamos por correio, e a pessoa recebia a exposição e fazia a instalação da exposição uh, lá no, no local. Uh, isso foi uma forma também, de, digamos, de, de. Isso foi em Santiago de Compostela, isso foi em, em Lisboa. Uh, isso também foi uma forma também de, de ampliar, digamos, o nosso assunto para, para o tema da Europa. Uh, e tentar, tentar, também tentar perceber um bocadinho como os artistas se posicionavam em relação a esse projeto europeu que foi durante muitos anos uh, apresentado como uma, uma grande esperança como uma forma de reconstruir uh, o destino dos cidadãos e, a no, e a renovar a política e uh, na altura, em 2011, 2012, 13 a Europa já estava uh, muito... Estava mais do, do, do lado de, de quem organizava, organizava a austeridade do que quem tentava ajudar. Esse projeto foi seguido assim, entre 2013 e 2015. Isso também é uma forma de, de apresentar a editor como uma espécie de curadoria o que nós fizemos. Isso é o Cartaz de Portugal, que é a galeria de D arte embolante que pintou hum, pedras da calçada, com algumas das, da, das palavras que nós, de, na altura, hum, se sou, ouviam no discurso político. Hum, e esse é um, é um projeto de edição, de publicação, hum, ligado ao cartaz. É um projeto também de curadoria da própria, da própria editora. Ok. Pronto, seguindo nessa, nessa linha, uh, este é um projeto que vem de um, de um trabalho da Patrícia, uh, que chama-se My Life is Going to Change. Uh, uma parte das imagens foi realizada aqui com alunos uh, de, da ISAD, que são essas pessoas que nós estamos a ver, uh, que estão a fazer um, reconstituições de, de imagens de imprensa com homens políticos. Uh, os homens são, não são, ou seja, os, as mulheres não são, são necessariamente mulheres, os homens não são necessariamente homens no sentido de este, esta pessoa está acho que está a fazer um gesto de José Sócrates, uh, ou seja, há aqui uma espécie de metáfora também de tentar passar os gestos políticos para uma nova geração para, para uh, fazer com que o gesto político se desfaz dos seus protagonistas habituais. Pronto, para além do facto de ser um exercício prático para os alunos de tentar reconstituir o ângulo de visão, o ângulo da máquina, a iluminação, ou seja, de criar uma encenação fotográfica, esse projeto tinha também como... Uh, foi também usado nesta forma uh, para uma exposição uh, que foi na, no é o European Photo Exhibition Awards, uh, onde esse, essas imagens coabitam com, com este de, status de, de, de, de artigos de jornais ou então com slogans que podiam vir durante as manifestações ou então slogans de partidos políticos slogans usados nas campanhas dos partidos políticos. Isso é a publicação. Esta é a instalação que foi feita na altura dessa exposição do, do prémio europeu. E a, e a publicação estava disponibilizada estava no chão e o público podia assim recolher a publicação e criar o seu próprio jornal, a própria publicação. Isso vai, então, no seguimento, um bocadinho desses, desses projetos que, que estou aqui agora a apresentar, que tem um lado mais, mais político, digamos. Pronto. O projeto que vai fechar, de uma certa forma, essa, essa reflexão sobre a imagem... Uh, sobre a... A relação da imagem, de, de, de, o uso da imagem fotográfica em jornais, a forma como a, a política transmite uma mensagem através da imagem, ou a ideologia se inscreve na imagem, uh, vai chegar a esse momento uh, de um livro que nós fizemos em 2015, que é o Ma Viva Changer. Uh, e aqui, uh, esse livro é, é, é vai uh, reunir todos os artigos que nós tínhamos recolhido desde 2011, na imprensa nacional e internacional, sobre a atualidade política, económica e social. Uh, 2011-2013, o período de, pronto, da Troika, mas também de, de, da Primavera Árabe. Dos mutins na Inglaterra, de, da central nuclear uh, Fukushima, que explode, uh, da Líbia, uh, do Gaddafi, que é assassinado. É esse, esse, esse período muito rico em termos uh, históricos, uh, e vamos uh, decidimos uh, confrontar essa realidade com a vida de uma família portuguesa, nossa. Uh, durante o mesmo período, ou seja, uh, a recolha de fotografias de imprensa e, de um lado e do outro lado, uh, imagens do nosso álbum de família. O título, Ma Viva Changer, uh, quer sublinhar duas coisas. Primeiro, que é a ideia de crise, a ideia de crise no sentido que uh, um, as nossas vidas vão mudar, vai haver um antes e vai haver um depois, e a ideia é que essa mudança é inevitável. Também tem um lado em si, um bocadinho slogan político, a cada vez que há um, um partido político que se apresenta nas eleições, que está na, na oposição, está sempre a propor a mudança, e quando está no poder... Pronto, já é o outro partido que vai propor a mudança nas próximas eleições. É uma espécie de estereótipo do slogan que está um bocadinho desvitalizado através do marketing político. Aqui também vai se inscrever nessa relação de um estudo, uma investigação sobre a relação entre a imagem e a, a legenda. Uh, o, o interesse também, de vez em quando, é que a própria vida, a própria, o, a própria, o próprio álbum de família vai colidir com a, com a atualidade política. Há imagens de nós a fazer uma. a, a passear numa manifestação, por exemplo. Uh, existem também imagens de residências onde estamos a, a trabalhar sobre o projeto do Na Viva change em residência na ZDB, por exemplo. Ou seja, o próprio processo do livro está inscrito no livro. acabem assim com os chineses aí para, para a rua, para, para o espaço. Se uh, calhar vou apresentar um, um vídeo sobre essa. Também é bom ouvir um bocadinho o, o, o ambiente na altura Como que se falava. Ups. É um vídeo uh, curto, pequeno, de 5 minutos. Oh! Quero, por isso, dizer a todos os portugueses que vai ser difícil, mas vai valer a pena. Eu sei que vai valer a pena. Diogo, boa tarde. Uh, onde é que está a Troika nesta altura? Mantém-se no Ministério das Finanças? Estas reuniões são mantidas em segredo, portanto não se sabe bem onde é que estão a acontecer estas reuniões. Les Européens comme le FMI ne pourront envisager de verser la sixième tranche du programme d'aide à la Grèce que lorsque la Grèce aura adopté l'ensemble du paquet du 27 octobre et que toute incertitude sur l'issue du référendum aura été levée. Voilà. Voilà, Come I've always come out in favor having the IMF in on this because they have experience with countries that um, have come into difficulty getting back on their feet again. When tourists are supposed to go to Greece, the country simply has to be competitive in this particular area. They have to off make offers that are comparable to the offers that other countries make in the region. And it's very bitter, obviously. Sacrifices have to be made. But I think these are necessary measures that have to be taken. I think it was not easy for anyone to Impose those measures on them, but um, these, I think, have been made on the background of a great experience that the IMF has, um, with great expertise. So I have no doubt whatsoever that the measures are chosen are the appropriate ones and the right ones. Thank you. Não pode Portugal tem de representar também uma oportunidade para mudar de vida. I to everybody watching this, this economic crisis is like a cancer. If you just wait and wait, thinking this is going to go away, just like a cancer, it's going to grow and it's going to be too late. What I would say to everybody is, get prepared. Uh, this is not a time right now to um, wishful thinking. The government is going to sort things out. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Esta <laughs> história What we, face today What we face today is, today is the systematised destruction, is the systematized destruction of, the rule of, law. of the rule of law. People are being laundered, are being laundered through Guantanamo Bay to obey the rule of law and money is being laundered through the Cayman Islands and London, yeah. Islands and London <laughs> to obey the rule of law. This movement is not about the destruction of law. It is about the construction of law. Onde está o mundo? Onde está o mundo? Onde está o mundo? Onde está o mundo? Então, isso são, são vários extratos de, de documentos sonoros que vêm desse período de 2011-2013, discursos políticos, essencialmente, e também o, a pessoa que está a cantar é o Gustavo, o nosso filho, está a cantar na altura uma canção do Jodaf Punk, que ele não sabe ainda muito bem falar inglês, por isso está a inventar palavras no meio. Isso, esse projeto, então, demorou quase cinco anos a, a montar. Três anos foram dedicados a, a recolher o material, um, os artigos, do, de, as fotografias de imprensa, mais o, as fotografias do, do álbum de família. Uh, também, nesses cinco anos, fizemos vários projetos com o mesmo material, não foi só dedicado a esse, a esse projeto. Um, e um das, das, dos problemas mais, mais difíceis que nós tínhamos na altura para montar o, o livro era um, a, a diversidade dos, do, das imagens. Havia imagens a, a preto e branco, com pouca definição, vinha dos jornais. Havia uh, imagens a cores uh, digitais, uh, com mais definição. Havia, havia muita diversidade nessas fontes era muito complicado juntar essas imagens uh, entre elas. Uh, o, o que a solução que nós encontramos foi criar uma espécie de ficção. E a ficção é que uh, é uma espécie de história. Esse livro existe um, um vamos dizer um original, uma matriz. Uh, que, que, que é feito para duas crianças. Esse é o Gaspar, o melhor amigo do Gustavo. E vamos fazer um, um álbum de família que misture imagens da família com imagens políticas para esses, duas rapazes, esses os dois rapazes, duas crianças, que daqui a alguns anos, em 2030, vão poder ter esse documento da sua, da, da sua vida, da vida deles. Uh, na, nessa altura não se, não se estavam a perceber muito bem o que, é que estava a, a, a acontecer, mas daqui a algum tempo, se vou, vou, vou gostar de ter esse, esse documento. E isso foi um bocadinho a ficção que nós encontramos, criar uma um, uma cápsula temporal. Uh, e depois, a partir desse, fizemos esse, esse, esse, esse, esse álbum de família, damos ao Gaspar, damos ao Gustavo, e uh, o que é que fizemos é reproduzimos Uh, esse documento, fizemos uh, fotografias desse documento, passamos tudo a preto e branco, de forma a uniformizar o, as, as diferenças de imagens. E, uh, e a ficção foi assim, de criar um facsimil, mais ou menos, que tem uma diferença enorme, que, que são duas duplas páginas, não é? uh, são quatro imagens por duplas dupla, dupla páginas, quando o original só tem uma dupla. Um, e a ideia foi, em assim, si, criar quase no leitor uma ideia que esse livro existe para além de, do livro que ele tem na mão. Existe um original, existe uma matriz que vai ser ativada daqui a alguns anos para essas crianças. E o que é que nós fizemos? É partilhar com os outros, criar um objeto público, uh, que é esse objeto que nós depois difundimos, distribuímos. Uh, mas existe um, um outro que pertence a a esfera privada que tem a ver com as nossas vidas. Pronto, isso foi um bocadinho a ficção que nós encontramos e que traduzimos também em termos técnicos, porque fizemos um print-on-demand os, os, os álbuns para dar às crianças e depois rea realizámos tecnicamente essa, essa, essa ficção. Uh, o, depois. Essa ficção também, de repente, essa, essa forma que encontramos, de quatro imagens, uh, permitiu criar uma coisa que não estávamos à espera, que, que é também criar relações entre quatro imagens, em vez de criar relações entre duas imagens. Cria uma relação mais cim, uh, cinemática, uh, mais de movimento, mais de uma, como uma sequência que está a passar por, uh, no vídeo, onde as imagens são todas coladas uma atrás da outra. Cri uh, assim, uma coisa mais de sequência de, de, de linha e também uh, assim, permitiu criar um jogo que entre quatro imagens e estar juntos por causa de matemática comum, por causa de uma forma, por causa do um, então ou de criar uh, associações entre duas imagens na, na extremidade e duas imagens e o duas imagens aqui no centro Pronto, há várias possibilidades, muito mais possibilidades do que eu sou com duas imagens. O jogo é, o jogo pode-se jogar melhor com, com isso. Um, pronto, não sei se uh, querem parar aqui, eu tenho mais coisas, mas vamos aqui? Ok. Obrigado. Olá, David. Olá. Obrigado pela tua apresentação. Obrigado. Um, sendo que tanto material daquilo que vocês coligiram ao longo dos anos, que foi transformado em livros, em fanzines, em outros materiais, um, Sendo que, sendo que muito desse material é resultante de outro tanto material que foi respigado, que foi apanhado aqui e ali, qual é o momento certo para ti? Como é, que, como é que ocorre o momento em que de repente percebes que se vai iniciar um projeto? Qual é o momento em que ele acaba? Quando é que se acaba o livro? Quando é que de repente chegas a um ponto Sim. onde dizes, ok, temos um objeto, temos um objeto vamos avançar, vamos editá-lo? vamos levá-lo avante, vamos fazer dele um objeto. Como é que isto acontece? Okay. Isso duas, penso que há, duas, há dois casos. Há um caso que onde existe um projeto que já tem uma série de imagens definidas, há um artista com o qual nós queremos trabalhar e ele vem com um projeto e já tem o a sua série de imagens definida. E depois vamos trabalhar dentro dessa desse universo, vamos escolher, vamos. Uh, Portanto, isso é um caso. Neste caso é mais difícil porque é um projeto que vai no vai no tempo. E uh, uh, eu acho que aqui o, foi o limite quase a sanidade com a qual tu consegues. São milhares de imagens, é e para então, certamente, já tu não consegues fazer o a tua cabeça não é suficientemente grande para ter em mente todas as imagens que existem e, e a porem relações. Vais ter que já não, já não aguentes mais. É quase um, é um, é uma saturação. Sobretudo hoje em dia, com, a, com a, as imagens digitais que nós produzimos, isso é infinito. E aqui é mesmo uma, uma coisa quase corporal de, já, já chega, já não... Já, já não, já não aguento mais. Acho que é um limite quase físico. Já agora uma última pergunta. Hum, tendo tu este projeto nas mãos, eu tenho conhecimento dele há muitos anos, e sei é como é que funciona. Só uma ou duas palavras acerca da forma como consegues fazer chegar às pessoas. Hum, como é que consegues chegar às, às pessoas, enquanto a presença que fazes da Ghost em feiras... Como é, que, como é que fazes chegar a um, livrarias, como é que isso funciona? Esse projeto? Sim. O... o Ghost. Um... Em relação aos livros da Ghost, as esferas são essenciais para encontrar parceiros, livrarias, e depois é evidente que um... As livrarias que aceitam esse tipo de publicação, que são um bocadinho fora do formato, fora de não são em si tantas. Isso há existe duas, três em grandes cidades, uma, uma cidade mais pequena. Isso é relativamente fácil de identificar e a ideia é, pronto, é contactar e apresentar editor e ver se eles estão interessados em, em receber. Depois, em relação a esse tipo de, de, de objeto, uh, isso é uma, é uma coisa muito. Não sou. É, é qualquer objeto da Gozo. A, a relação com, a, com o público na feira, nas feiras é muito. É, é muito engraçado. Porque é o único momento que, enquanto editor, nós estamos em contato com, com quem compra os livros. Normalmente é a livraria que está em contato com, com o comprador. E nas feiras temos todo. temos o tempo disponível para explicar um bocadinho a história. Assim, nós estamos a ver que a pessoa está. Está a ficar um bocadinho mais do que 20 segundos ou 30 segundos, já começámos a, a falar com ela e a explicar, a dar algumas pistas, e pouco a pouco estamos a estabelecer uma relação com a pessoa e já uma forma de contar a história que está atrás do, do livro. Isso faz-se em função um bocadinho do. Cada vez mais as feiras, as pessoas estão, têm imensos livros, têm centenas de livros para ver. Uh, e muitas vezes passam 30, nem dois segundos assim a ver um livro e depois vão-se embora. Quando existe um bocadinho mais, então aqui começamos a entrar em contacto e a explicar as coisas. Mas é evidente que o tipo de publicação que nós temos muitas vezes é necessário explicar um bocadinho, é necessário passar um bocadinho de tempo e estar em contacto com as pessoas. É um reforço de sentido. Fazer um reforço do sentido do projeto. Sim, porque eu, eu acho que o objeto consegue viver em termos visuais, estéticos, tem, tem, tem autonomia. Mas eu, nós estamos sempre à espera de encontrar o, o comprador que vai, vai se identificar mais ou vai criar uma relação mais afetiva com, com o conteúdo. Obrigado, David. Não há mais questões? Não? Acho que podemos acabar. Obrigado. Comunicar design Exade caudas da rainha